CAPÍTULO XIII – MOTIVADA PELO ÓDIO O que melhorou o mau humor do líder foi a chegada do peregrino e do Toninho, acompanhados de um rapaz que mais parecia ser um farrapo de gente. Magérrimo e imundo, coberto de feridas pelo corpo, vestido de trapos, exalava um odor pelos poros que conseguia ser mais insuportável do que o dos meus três companheiros juntos. Procurei disfarçar o enjoo que ele me causava, afastando-me um pouco do infeliz alienado que sequer tinha noção de onde estava. Seus olhos, sem qualquer expressão, circulavam nas órbitas como se procurassem imagens existentes somente para ele, num completo êxtase causado por drogas psicoativas. Entre espasmos e algumas frases desconexas, era possível identificar a sua extrema dependência do craque, pois ele repetia, em determinados instantes, que precisava do cachimbo e da pedra, demonstrando desespero e ansiedade pelo consumo sistemático do produto. Valdo, aproximando-se, pegou o um infeliz pelo pescoço e ordenou. — Escute muito bem, seu viciado. Só lhe daremos a pedra que você quer se obedecer aos meus comandos sem uma ponta de contestação. Estamos entendidos? — Sim, sim, senhor. — O que, que eu tenho que fazer? — Você ficará colado em tempo integral na megera que vive nesta casa, sugando-lhe os fluidos vitais e sugerindo-lhe o desejo de alcoólicos. — Eu não sei como fazer, senhor — respondeu o infeliz. — Nós vamos te ensinar, seu estúpido. Diga, qual é o teu nome? — Na boca me conhecem como Zezinho. — Muito bem, Zezinho. Para demonstrar a minha generosidade, meus dois amigos vão acompanhá-lo até a Cacolândia para você vampirizar algum otário. Depois iniciarão o teu treinamento. Não pense em desobedecê-los nem por um minuto, porque caso isso ocorra, eu mesmo irei discipliná-lo. Entendeu bem? — Sim, sim, senhor. Fazendo um sinal para os comparsas, Valdo ordenou que cumprissem com o trato. Os dois não pestanejaram. Segurando o rapaz pelos braços, levaram-no para o local combinado, enquanto nosso líder sugeria que eu o acompanhasse até a cozinha novamente. Achegou-se mais uma vez da jovem que se mostrava mais receptiva e, colocando a destra em sua fronte, perguntou... — Onde estão os filhos do Valdemar? Ela rebuscou a sua memória e, desta vez, praticamente plasmou a cena com dois belos rapazes discutindo com o pai e informando que cuidariam de suas vidas, porque já haviam suportado demais o tratamento frio e desrespeitoso da madrasta. Eu podia sentir, nas minhas fibras mais íntimas, que estava diante de imagens quase reais dos meus filhos. Não consegui segurar as lágrimas da emoção que me assaltaram completamente. Tive de me controlar porque o Valdo, demonstrando mais uma vez estar contrariado, disse-me grosseiramente. — Pare com essa bobagem, essa choradeira infantil, e preste atenção — Controlei-me como pude e voltei a me ligar nas cenas. Observei Valdemar chamando meus dois filhos de ingratos por se referirem à Laura daquela maneira, dizendo que a responsabilidade da situação como um todo fora patrocinada unicamente pelo meu egoísmo em abandonar a família através do suicídio. Das emoções maternais, saltei para uma postura de completa revolta e ódio. Não me contive e gritei. — Esse miserável traidor vai me pagar. Destruiu a minha existência e ainda me trata como se eu fosse uma egoísta vulgar. Valdo encerrou sua influência sobre a jovem e, satisfeito com a minha fúria, falou. — Isso mesmo, minha menina. É exatamente dessa forma que você precisará agir para obter maiores e mais rápidos resultados. O Valdemar e a Laura são culpados em último grau e tentam transferir suas responsabilidades para os teus ombros. Mantenha-se assim, motivada, tendo plena certeza de que tanto eu quanto o Pelegrino, o Toninho e agora o alienado do Zezinho,